é o seguinte família Porque eu quero Porque eu falo pra vocês Que novas mudanças Devem vir Pra Tita Zona Essa semana Todo mundo já deve estar sabendo Que a Honda trouxe A CB300 Twister Aqui pro Brasil E família Isso é uma boa notícia Muito boa notícia eu Fiquei feliz Quando eu vi que a Honda vai lançar realmente Agora é para 2023 A Twister E por que deve vir mudanças Na Titan O que, que a Twister tem a ver com a Titan Seguinte A Honda Ela já está fazendo melhorias Nas motos De baixa cilindrada Normalmente A Honda estava trazendo melhorias Sempre atualizando as motos de alta cilindrada, né? trazendo moto 400 cilindradas, 500 tá dá para trazer a Hornet 750 e agora parece que a, que a Honda está pensando, está voltando a pensar nos modelos de baixa cilindrada que é a 160, a 300 e, ela, e a Twister, como vocês podem ver, uma coisa que o pessoal pedia muito era que a moto fosse full led e a Honda atendeu esse pedido aí então eu acredito família que os próximos próximos modelos de Titan a 2023 já foi lançada né não mudou nada acredito que na 2024 já deve vir alguma atualização é, em led para modelo da Titan eu apostaria, família, que a Honda vai trazer os pisca em LED. Trazer o mesmo pisca da Twister, que é esse que eu estou usando aqui, ó. Ele serve perfeito na Titan 160. É só a Honda tirar da Twister e colocar na Titan. Ele cabe direitinho, então encaixa direitinho. Funciona super bem. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou virar na rua aqui do lado. E já vou mostrar pra vocês o pisca da Twister funcionando Olha, quase escorreguei aqui Nessa areia, quase vou pro chão Então eu acredito que no, no modelinho 2024 A Honda já deve trazer alguma atualização em LED é, Atualização muito grande Na Titan, eu acho difícil Porque a Titan É a moto mais vendida Então a Honda não vai mexer em time que tá ganhando Duvido muito Que eles façam isso Mas alguma atualização em LED Por exemplo, farol dianteiro Pode ser que venha em LED, que é uma coisa que o pessoal pede muito. A Honda trazer um farol bem parecido com esse que é da Twister, da Twister 300. Imagina, família, a Titan 160 com esse farol da Twister, que top que seria? Seria a moto, já é a moto top, né? Ficaria mais top ainda. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu parar aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Nossa, deixa eu parar um lugar aqui pra, pra moto não cair, né? Que ali a moto tava na descida. Se liga só, família. Como que fica o pisca de LED na Zona? Ó, vou ativar o pisca-alerta aqui, ó. Opa, apertei errado aqui. Pisca-alerta. Se liga só, família. Como que fica top? Os pisca da Twister na titã. Então é uma atualização bem fácil Bem barata Pra Honda Ota, Fico confundindo Os botão aqui É uma atualização bem barata Pra Honda trazer Na Titan E já que a Honda já atualizou A 250 Muito provavelmente é Ano que vem né Pra modelo 2024 Deve vir atualização Na Titan também acredito que vai voltar a cor azul perolizado na titã é, é muito muito provavelmente eles vão fazer isso e eu quero muito que aconteça isso porque assim que lançar a titã azul que era titã que eu iniciei o canal aqui né a titã azul 2019 eu gostava muito dela não é que eu não goste da vermelha eu gosto da vermelha mas a azul é a que ganha meu coração a Titanzona zona azul Eu gostava muito daquela tonalidade E vamos esperar, família Vamos esperar é, Se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar As novidades aí Do mercado, tá? Sempre que sai uma atualização Da Honda Eu trago aqui no canal para informar vocês Sempre que também Há aumento de preço, vai aumentar o preço com certeza, agora é em janeiro, como eu já venho avisando para vocês há algum tempo, e depois eu vou fazer um vídeo falando da Twister: se vale a pena pegar, investir um dinheiro a mais, né, e pegar a Twister 300, ou vale a pena. Pegar a Zona mesmo O pessoal tava tá me perguntando isso, qual que vale a pena E comenta aí família, o que você acha? Você acha que vale a pena investir um dia no maior E pegar A Twister 300 Ou pega a Zona 2023, pelo do cabelo A Zona é pra bem família Motinha, pô, motinha guerreira Econômica Chama a atenção onde passa, viu? Só melodia Com escapamento Esportivo Credo Quebrar é a mola que é alta, hein? Demorou, família? Essa é a notícia que eu tenho pra dar pra vocês aí E é marcha de Família, eu vou recomendar dois vídeos aí Aqui no canal o canal que tem mais de 500 vídeos Fechou? para você assistir qualquer dúvida de, de moto qualquer dúvida sobre a 160 só pesquisar aqui no canal que você vai encontrar se você não encontrar comenta que eu faço um vídeo explicando para vocês sua dúvida fechou é mais tamo junto on <risos> a